Miséria emocional Você, já parou para pensar que pode estar sendo refém desse tipo de comportamento? É muito comum quando questionamos as pessoas hoje em dia, a respeito de suas emoções, elas alegarem que não possuem nenhum tipo de desequilíbrio emocional. Mas eu te desafio a fazer uma reflexão, uma autoavaliação. Eu te desafio a pensar nas suas emoções. E eu estarei falando aqui sobre alguns comportamentos. Se você identificar qualquer um deles em sua vida, você está sim em miséria emocional. Vamos lá, vamos começar por relacionamentos. Como você se relaciona com outra pessoa? Espera que o outro lhe complete? Espera que as suas necessidades sejam atendidas por essa outra pessoa? E quando isso não acontece, você se sente vazio, você se sente frustrado, percebe que quer romper este relacionamento porque ele não faz mais sentido para você? Ou ainda, quando você está num ambiente de trabalho, um colega de trabalho é promovido a um cargo ao qual você estava pretendendo. Você fica feliz pela conquista alheia ou você se sente frustrado porque acreditava que seria a sua vez, seria a sua oportunidade? Como você se sente em relação a isso? Ou você é aquele tipo de pessoa que possui o complexo de inferioridade, aquela pessoa que por ter uma origem humilde tende a pensar, tende a pensar que no meio ao qual está inserido as pessoas a olham de uma forma diferente. Como você se sente a respeito de suas emoções? Se porventura você se identificou com qualquer um destes comportamentos, você está em miséria emocional. Eu vou te dar uma dica para que você fuja dessa armadilha, tenha amor próprio. Ter amor próprio é, é entender que a sua felicidade independe do meio onde você está, independe das pessoas que estão ao seu redor, você precisa se amar. Eu estarei falando mais sobre como aprender a desenvolver amor próprio no próximo vídeo. E é lá que eu te espero. Não esqueça, a felicidade independe de qualquer pessoa. Ela está dentro de você. Um grande abraço.